Rafael Forest, diretor é, da Brasil Pices, zootecnista e pós-graduado em Administração de Empresas. E vocês vão e é, hoje vocês vão ficar sabendo um pouquinho como não queimar o seu compressor e fazer uma instalação correta dele, tá bom? Então fica ligado que a gente já vai explicar tudo para vocês. tivemos quatro motores que queimaram de clientes nossos tá todos principalmente por superaquecimento então o que que acontece o superaquecimento ele é dado quando você força o motor é da mesma forma que você força o motor de água quando sai é, quando você pega um registro e fecha ele e o motor acaba sendo forçado isso acontece com o motor de ar também só que como o motor de água passa água dentro dele e isso ajuda no resfriamento e o motor de ar isso não acontece, se você deixa ele trabalhando forçado por muito tempo, vamos falar 24 horas ou mais, você acaba perdendo esse motor, esse motor queima, tá? Então o que, que eu te recomendo? É, o certo é vocês é, terem a nossa instalação, certo? É, fazerem a nossa instalação ou contratarem a nossa equipe para instalar para vocês, ou um eletricista competente, ok? Bem, vamos lá. Então, o, principalmente como saber, identificar se o seu motor está trabalhando forçado, tá? Os motores da Brasil Pisces, né, os nossos motores da linha Gold, como é o caso aqui do nosso motor 0.6 cavalos, tá? É, que está tocando o nosso sistema inteiro aqui é, de quatro tanques de 15 mil litros em recirculação. É, ele foi instalado por nós, tá? E vocês vão precisar de um aparelhinho somente, né? na verdade, dois aparelhos se vocês queiram fazer da forma 100% correta. É, vocês vão precisar de um multímetro digital tá? e um leitor de temperatura a laser. Tá? Esse, a gente não vai usar o, o, o motor de, temper, de temperatura a laser, o, perdão, o termômetro de temperatura a laser, porque não é necessário no nosso caso aqui. Mas. Para você não ter nenhum tipo de problema de, ou risco de queimar o seu motor, compre o nosso painel de controle e prevenção de erros térmicos, queda de energia, sobrevoltagem, que vocês vão ficar bem, é, bem garantidos para o seu motor não queimar. Então, vamos lá, resumindo. Se você não quer ter problema mesmo tendo um motor mal instalado, você precisa de um painel de controle que garanta... É o desarme do seu motor por queda de energia, voltagem, alta amperagem e térmico, né, alta temperatura. Caso, a ah, Rafael, eu sou um pequeno produtor, não tenho dinheiro para isso, como que eu faço? Seguinte, ó, antes de tudo, você vai pegar a caixa do motor ou vai olhar na etiqueta do motor o seguinte dado. Amperagem em 60 Hz, né? aqui no Brasil 60 Hz, no exterior 50 Hz dependendo do país. Então o motor 06, ele trabalhando em 60 Hz, ele tem que trabalhar com 3 amperes, tá? Ah, Rafael, aqui eu já tive clientes reclamando que o motor está consumindo muita energia. Pô, Rafael, você falou que ia consumir 120 reais mês, está consumindo 400 reais mês. Isso quer dizer que seu motor está trabalhando em alta amperagem, ele está trabalhando forçado... E a alta amperagem causa um alto consumo energético, tá? Já na conta de luz você já vai saber se está dando algum problema no seu motor. Vamos lá. Então vamos na prática analisar aqui. Você coloca o seu, o seu multímetro para ler amperagem, certo? Ó, zerou. Você vem aqui. Nosso motor está trabalhando com 3 amperes. 2.6 amperes. Então, é, no nominal dele, lá na caixinha, vocês viram que ele tem que trabalhar em 3. Ele trabalhando com menos de 3, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso motor está trabalhando livre. Então, vocês veem, ó, a gente está oxigenando aqui, esse tanque. Nós estamos oxigenando o tanque 2. Estamos oxigenando o tanque 3. Estamos oxigenando o tanque número 4. Então, o que, que eu vou fazer para simular uma, um, um sistema mal instalado? Tá? Eu vou fechar o registro... Ah, quer ver? Ó? Eu vou fechar aqui. Ó. Eu vou fechar o registro que manda oxigênio para o tanque 3 e para o tanque 4. Isso aí vai simular... Um, um sistema mal instalado, né? Então vamos supor a ah, Rafael. Comprei o um motor 06 só para oxigenar dois tanques. Beleza, você vai estar tá forçando seu motor, porque é eu não sei se dá para escutar, mas olha a diferença que vai lá, ó, vai lá perto do motor. Eu vou mostrar para vocês a diferença do barulho do motor. Pessoal, agora está trabalhando com a linha livre, tá? E o Rafael vai fechar o registro. Prestem atenção no barulho do motor. Deixa, deixa eu voltar para cá. Ó, então o que, que aconteceu? Deu para notar que até o barulho do motor muda, não deu? E ó, como que tá oxigenando muito melhor aqui. Por quê? Porque todo o ar do motor está indo para um o tanque 1 e para o tanque 2. O tanque 3 e o tanque 4 parou de receber o oxigênio. Beleza, isso aqui acontece muito para clientes que querem um motor muito potente. Ah, Rafael, eu quero um baita do motor e tem pouco tanque. Ou, por exemplo, você que compra um motor e compra pouco, pouca mangueira de oxigenação, pouco aerotube, pouco disco difusor. Ah, eu quero economizar, quero comprar um motor 0,6 e 10 metros de mangueira. Pô, cara, você vai arrebentar com o seu motor, entendeu? Aí, você, aí a gente sempre fala para vocês, faz a válvula de alívio. Quase ninguém respeita isso. Vocês veem que no meu sistema eu não tenho nem válvula de alívio, porque a gente sabe o que está fazendo, entendeu? Aí vamos lá, vamos medir a amperagem do motor. Bom, o motor já está trabalhando em 3,3 amperes. O que, que acontece? O motor, quando ele está trabalhando até 15% a mais da amperagem dele, beleza, você não vai destruir o seu motor, mas corre o risco de você queimar. E o seguinte, ó, o motor bem instalado, ele fica até 60 graus. Então você põe a mão no motor e não queima a mão. Entendeu? O motor está bem, bem resfriado. Então você consegue ficar com a mão no motor tranquilamente. Quando o seu motor está... Olha, ele já está começando a esquentar. Entendeu? Mas quando o seu motor está fervendo, né? Que a gente fala. Ó, Aqui, ó, Já está com 3.4A. Então, assim. Quando o motor está fervendo. Que a gente fala que ele está esquentando demais. Aí você corre o risco de perder o seu motor. Queimar ele. Por uma instalação, certo? Ó, vamos forçar um pouquinho mais o motor. O Ó. barulho fala para eles repararem no barulho. Agora, o pessoal de novo, barulho Ó, prestem tá, tá. atenção, Esse barulho já tá, forçando. tá forçando o motor. Tá, a gente vai forçar mais ainda. Tá, pessoal, olha como muda o barulho do motor. Oh. E assim, quanto mais o motor esquenta, mais aumenta a amperagem tá? É que o nosso motor, como ele já estava resfriado Vai demorar um pouquinho mais para a amperagem subir demais Mas eu creio que agora, forçando bastante ele Que agora só tá o um motor 0.6 para um tanque ó oh. 3.8, 3.9 amperes Então... Ó, já tá a 4 amperes aqui, ó. 4 amperes, 4.1 amperes. Mas o certo, certo, certo é que vai dar muito trabalho para eu fazer isso. O certo é você medir a amperagem no fio do motor, abrir a caixinha do motor e medir lá no fio do motor. Tá? Bem, então vocês veem que se eu deixar o motor trabalhando desse jeito, eu creio que até amanhã de manhã ele já esteja queimado. Tá? E isso acaba diminuindo a vida útil do seu motor. Para você que é ah, a Rafael, eu só tenho um tanque. Que que eu faço? O certo é você ter um registro igual esse aqui, só que sem estar na mangueira, entendeu? Para ele trabalhar livre, jogar ar fora. Por quê? Para você jogar o excesso de ar do seu motor para fora, tá? Ó. Agora eu vou, eu vou voltar a linha toda ao normal, e vocês vão ver que a amperagem vai baixar. bem vamos lá então assim ó ah Rafael e o que mais pode queimar o meu motor vocês trabalharem sem filtro né igual eu tô trabalhando lá eu tirei o filtro para fazer a limpeza dele eu limpei ontem mas não coloquei já tive casos de rato entrar e sugar o rato no na entrada de ar aí queimar o motor ou você que não limpa seu filtro de ar então o filtro de ar ele vai ficando entupido ficando entupido aí ele queima também porque você restringe a entrada de ar Aí isso aumenta a amperagem também e queima seu motor Só vamos medir lá para ver se agora já voltou ao normal Olha lá, ele já voltou ao normal, tá 2.6 Então se você deixar o seu motor trabalhando na amperagem normal Trabalhando da forma adequada Você vai ter ele para a vida inteira, tá? Só depois de 5 anos que você vai trocar o rolamento do motor, certo? Caso contrário, se o seu motor está trabalhando quente, se o seu motor está trabalhando acima da amperagem, é má instalação, entendeu? É má instalação. Igual a gente aqui. A gente aqui estava trabalhando com um, um motor para dois tanques. Né? Tanto que vocês veem que do outro lado ali ó, tem outro motor que está parado. Aí o que, que eu estou fazendo? Eu estou ligando o motor durante o dia e para ele descansar eu ligo outro motor durante a noite. E isso também é uma estratégia que você pode fazer. Tem uma linha, dois motores para trabalhar com o motor descansado. Né? Ou, por exemplo, ah, queimou o motor, caiu um raio, queimou o motor. Caso você não tenha um, um painel de proteção, aí o que, que acontece? Você já está com outro motor na linha, você só desliga um e abre o outro. Então aqui, o que, que eu faço? Eu trabalho com o descanso de motores, certo? Então, durante o dia, eu deixo um motor ligado, durante a noite, eu ligo o outro e desligo um é, amperagem, né, que é uma forma adequada de você trabalhar com o seu motor e não se esqueça, meu, meu seu motor está quente, está trabalhando com alta amperagem liga pra gente porque má instalação não enquadra garantia, tá? A gente, é, pelo jeito que o motor queima, que o motor ele tem várias bobinas internas, né então, é, pelo modo que essa bobina queima, a gente sabe se foi alta amperagem se foi é raio, se foi pane mecânica se foi pane elétrica, queda de fase, então a gente tem essa expertise, né? Então, saiba disso, a gente não, se, é, não garante mais instalação de quem compra nossos compressores, trabalhe com quem realmente saiba, eu sempre falo isso em todos os vídeos, trabalhe com gente formada na Ramo, trabalhe com empresas que tenham histórico, trabalhe com quem realmente sabe o que está fazendo, trabalhe com a Brasil Pieces, entre em contato aqui no ddd 11. 20, 21, 5, 5, 9, 3, no contato arroba, não esqueça de, de nos seguir no Instagram, no TikTok no Facebook e nas futuras mídias sociais aí que estão por vir e sempre trabalhe com quem realmente sabe o que está fazendo valeu gente, até mais